Cheguei! e todos vocês vêm dar mais um vídeo e hoje eu estou aqui com todas as seguidas do catálogo 2022 e hoje é que nem hoje é Master! Sabia não? Eu não ia fazer esse vídeo porque já muitos já fizeram já deu mais visualização, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu sou desses né? É lamentável! Olha, tem o aqui, hein? Será que tem bolsa? Eu gosto das bolsas, gente olha assim... Meu Deus, esse cabelo lindo, misericórdia! Eu vou comprar, porque sou um homem, né, da Souza. É um livro que faz coisa. Esse, esse catálogo é um catálogo moderno, então não tem muitos segredos. Porque depois de 2014, só foi ladeira abaixo. Com certeza. Aqui na pata desse cramulhão da pesada aqui, temos o... Eu não vou fazer aquela piada de corno de novo, porque vocês já sabem, né? Todo vídeo é isso. Todo vídeo de segredo do catálogo, eu vou fazer nessas piadas aqui. É do chapéu de corno e vocês estão cansados, né? Então eu não vou fazer Misericórdia. Olha o chapéu de azul de corno Desculpa, gente É as coisas que eu falo em vídeo Gente, eu aceitei todos os pedidos de vocês, tá? vocês querem ver eu na lista de quem quer ser meu amigo, né? Na moral Gente, olha! ou oh, esse chapéu pra ah, senão é pode comprar o Chapéu pra Puff Lindo Ai, catálogo muito bom, viu? Mesmo que tem segredos, que o segredo seja isso aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. <risos> Mas é muito bom, eu gostei desse inter. Puff. Meu Puff não veste nada, né? Só por causa de um chapéu para Puff, eu gostei. Ué, já acabou. Aqui tem mais um. Ai, tô com vontade de gofar. Um, a coleira, a coleira de que? De Jade, Jade Picon Ai, ah, amo né, gente Nossa, foi misericórdia Até engasguei Foi tão ruim esse catálogo, mas com aquele chapéu de puff Maiorou tanto Parece que a última festa foi Star Wars Eu publiquei uma espiada Da próxima festa Lá na aba Comunidade, então vocês precisam ver é, Lá na aba Comunidade Eu quero que meu igru, Não visitar o grupo dos outros Ou Agora vamos aqui pro nosso igru Que tem muita... Olha esse rock hein? Tá barrigudinho, hein, rock Tá tomando muito iogurte Não sei porque eu falei iogurte Porque eu tomei, né Olha que igru legal, ah não, é aquele igru, né Olha, eu achei o fundo legal Tem muito, muito legal aqui Dá para montar um, um igru legal, gente Vocês que eu Só querem saber de segredo também Aff Olhei aqui e não tem nenhum segredo Agora nessa cerâmica aqui Tem um segredo de chocolate Tipo, na cerâmica tem outra cerâmica de chocolate Vai entender Inclusive, gente Eu gravei o último episódio da Operação Apagão Mas o vídeo bugou E eu postei lá no segundo canal sem edição Porque se bugou Eu não vou editar um vídeo todo bugado, né? Ainda mais no celular, que é dificuldade então vocês podem ir lá ver, aqui nesse quadro tem o Igru Caverna. Vocês podem ir lá ver e me ajudar. Mas eu fiquei muito mal que esse vídeo bugou, que eu fiz até um vídeo chorando. Tá lá no outro canal. É tô cheio de canal, gente. Misericórdia. Esse aqui me lembra das Madadascar. Então, se vocês quiserem ver. Na verdade, eu apaguei, né? Agora que eu tô lembrando Nossa, vocês nem tão vendo o catálogo Mas é isso, gente Inclusive, eu fui editar Fui tentar editar ainda pra recuperar o vídeo O, o gravador, o gravador não O gravador deu problema O editor também tá dando problema com os vídeos Eu não sei o que tá acontecendo Tá tudo dando errado Na minha vida E aqui está o pin Que é uma porta ah, tem uma torta, eu tenho uma, tarifa, uma torta Acabei de comer, gente Tô pensando em torta Por isso que eu não emagreço. E me disseram que tinha mensagem aqui no nosso telefone Mas não vi nenhuma mensagem como o Brasil Brasil Cadê as mensagens? Era da diretoria Olha lá, eu clico e nem vai Aqui, ó, mensagem Pirilim, pirilim, pirilim, alguém ligou pra mim. Bom dia, gente. a luz império sobre a nossa ilha novamente. Por conta de sua cooperação Minha e pela a liderança excepcional de Sunny Muriçoca. O nome dela é Muriçoca, gente. Muriçoca no final. A EPC venceu. Venceu? Estaremos de olho nas atividades de Evers pelos próximos meses. Ah, por conta de sua cooperação não tem moedas é isso não precisa se esconder não houver oh, a gente já sabe que é você ah, é a ti que se escondendo na foto ali gente na moral então gente eu já troquei de gravador tá eu, eu, eu tava usando a versão líder é, a versão mais leve do desse gravador que é o Vidman aí eu troquei para a versão, a profissão sem ser o, o líder, que é a versão leve espero que não me dê problema também esse gravador e o Clube Pinguim completou um ano e eu ganhei meu selo de 365 dias eu não sei onde fica, eu, não, exatamente eu não sei tem de 165 dias e 365 dias, eu não sei o que é <risos> ai Calor, né, gente? Então é isso, eu gostei do catálogo porque não, não teve muito estresse pra me encontrar os segredos, é isso, eu amei. Faz mais catálogo assim, tá? Porque aí.